Esse vídeo é pra você que está a fim de ganhar dinheiro na Uber mesmo sem trabalhar. Mas como que isso é possível? Será possível isso? Fica comigo nesse vídeo que em dois minutinhos você vai saber, eu vou falar e contar esse segredo pra você. Você já está quanto tempo trabalhando na Uber? Um ano? Dois anos? Seis meses? Dois anos e meio? Três anos? Quantas viagens você já fez? Sei lá, cinco mil? Seis mil? Dez mil viagens? E você olha assim e fala, ai meu Deus do céu, já estou cansado de trabalhar. Trabalhei, trabalhei. Tive resultado? Tive. Gastei com meu veículo? Gastei. Mas cansei. Quero enxergar outras formas para me poder ganhar dinheiro na Uber. E hoje aqui eu vim trazer para você e dizer que é possível isso acontecer de forma muito simples e fácil. E não é nada tendo que burlar o sistema da Uber, o aplicativo, ou fazendo alguma mutreta para você poder se dar bem nesse negócio, não é? Ou talvez seja com algumas técnicas para você poder aprender e saber. Que existe horários específicos, dias específicos para você poder trabalhar ou às vezes para você pegar algum tipo de preço dinâmico e que isso possa lhe ajudar de alguma maneira, também não. Mas a maneira simplificada para poder você ter uma renda na Uber mesmo se dirigir é através de um método chamado Investidor Uber, é isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Ou quem sabe você já tenha tido essa ideia na sua cabeça, mas não sabe como colocar isso em prática. Por isso que eu vim trazer hoje para você essa novidade e esclarecer para você de uma vez por todas que existe a possibilidade de você realmente ter uma renda complementar, ter uma renda extra sem ter que se matar muito trabalhando e correndo risco pelas ruas da cidade e tendo despesas que que você precisa para poder fazer esse método funcionar? Bom, a primeira coisa que você precisa é ter um carro disponível para você poder alugar esse carro para motorista de aplicativo. É isso mesmo. Mas você pode falar, falar. será que tem demanda para isso? Claro que tem. Tem muita gente que muitas das vezes é cadastrado na plataforma, não tem um carro para poder trabalhar, não pode alugar um carro para poder trabalhar, não tem dinheiro para poder comprar um carro para poder trabalhar. E você, sendo um investidor, e você tendo essa ferramenta disponível, que é o carro, você vai alugar esse carro para essas pessoas. Mas como que isso é feito? É simples? É fácil? É barato? Fica aqui que eu vou lhe falar os três primeiros passos que você deve tomar para poder você começar a ganhar dinheiro nesse negócio. Bom, e você conhecendo esse método investidor Uber? Não precisa de nenhum tipo de autorização especial, nem tampouco de pagar taxa para a prefeitura, ou às vezes seu carro precisa ter placa vermelha. E qualquer pessoa que tenha carro, que seja motorista ou não, que exerça dentro da plataforma da Uber ou não também, pode sim alugar o seu carro para um motorista Uber 99 ou Cabify e ter uma renda complementar. Veja a seguir as etapas que você deve seguir para poder esse negócio dar certo para você também. E a primeira etapa está na preparação do carro. Mas como que funciona essa preparação do carro? E quando eu falo em você preparar o carro, é você ter todo aquele aparato na questão da instalação do kit GNV, depois a documentação desse carro e por último, terceiro lugar, a proteção desse carro também. Segunda etapa é você selecionar o motorista, mas como que você vai selecionar esse motorista? É você anunciar, é você estudar o perfil desse motorista e depois você fazer o contato com esse motorista. E a terceira e última etapa é você administrar o motorista, mas como que você vai administrar esse motorista? Essa administração desse motorista está relacionada aos pagamentos que você vai receber desse motorista, a vistoria que precisa ser feita. E por último, não menos importante, é você fazer o acompanhamento também desse motorista. Portanto, se você quer ter uma renda complementar, ou às vezes você é motorista ou não dentro da plataforma da Uber 99 ou Cabify, você tem condição sim de ter uma renda e poder ganhar até R$ mil reais por mês, sem ter que trabalhar, só administrando o seu negócio. Tá ruim? Se você gostou dessa ideia, e não sabe como fazer isso acontecer, clica no link que eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição, para você ter conhecimentos gerais e específico para você fazer esse negócio dar certo para você também, e você ter uma renda complementar, tudo ok. Valeu, fico aqui por esse vídeo. Se você gostou, compartilha e nos vemos pela sua cidade. Valeu, tchau.